Sabe por que muitas pessoas preferem ver vídeos ao invés de ler livros? É porque a maioria dos leitores sofre com falta de foco e concentração. Assistir vídeos é legal? Sim, mas você sabe que o livro é a melhor fonte de conhecimento que existe para você se atualizar e adquirir sabedoria e inteligência que faz você se destacar no trabalho. Além disso, a leitura de livros melhora o seu vocabulário, a sua escrita, o seu raciocínio e principalmente os seus argumentos. Mas não adianta ter os olhos nos livros e a cabeça nas nuvens. Então faz o seguinte: eu vou usar a minha experiência como pesquisador, autor de nove livros sobre aprendizagem e melhor memória do Brasil, para te ensinar passo a passo os caminhos para você destravar o seu cérebro, colocar os seus planos em ação.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 para você não esquecer mais nada e técnicas exclusivas que estão transformando pessoas comuns em verdadeiras máquinas de aprender. Tudo isso de graça para você. Mas atenção, o evento ele será ao vivo e não terá reprise. Então clique agora em Saiba Mais e veja todos os detalhes. Clique agora antes que você esqueça e perca esta grande oportunidade de despertar um gênio que existe em você.